Vem aí. A segunda Corrida do Trabalho. Dia 1o de maio, com o tema Diga Não ao Trabalho Infantil. Inscrições e informações, acesse Corridadotrabalho.com.br, Apoio TV Centro-América